Muito boa noite, Dark DarkThenos. Eu sou Dark Gamer e hoje eu trago mais um vídeo de Warframe. Uh, eu quero já começar a pedir desculpa pelos dias que eu não consegui postar vídeo e pela falta de vídeo no canal, ok? Uh, eu espero que me desculpem mesmo. E pessoal, o, o vídeo de hoje vai ser uma build e hoje eu trago a build da Volnus. A Volnus é a arma, arma branca específica para Warframe Gara, a Gara Warframe que saiu uns, já uns. Tempos atrás, não é? Mas pronto, eu ainda não tinha conseguido ela, então não me deu assim vontade de trazer o vídeo para uh, dessa arma. Então eu, como já tenho a Gara, eu vou tentando fazer vídeo das. Quer dizer, uh, builds, né? Dizendo assim, vídeos com as builds das armas que vieram para ela, tanto a arma branca como a, arma, a secundária e a arma primária. Eu vou trazendo as builds dela. E a build da Gara vai ser depois, porque eu ainda tenho que perceber algumas coisas co e como ela funciona. De momento, eu, como já tenho aqui a VOLN com uma build. Uh, feita eu decidi trazer essa build aqui para ela e pessoal já avisando que a build da Volnist não tem forma eu estou a usar está, está sem nenhuma forma usando não tem nada aplicado só tem um catalisador catalisador auricão, só tem isto não tem mais não tem mais nada disso então vamos já conhecer os mods que estão na build e nos slots referidos uh, vamos aqui um upgrade então pessoal logo de primeira como a uh, o modo, o modo principal eu tenho o Correction ok. É logo aqui. Eu acho que eu não tenho mais nenhum modo, deixa aqui para por aí, só este mesmo. Mas pronto. Depois eu tenho o, o Vício Frost que dá mais 60% de Cloud, de Gelo e mais 60% de Estatuto. Eu tenho modo Impact que dá uh, mais 90% de Head. Uh, vou lá que Volcanic Hedge, mais de 60% de Hedge, que é de fogo, né? Mais hum, 60% de status. Depois tenho o Power Point, uh, não prime, mas não mais normal. Eu vou para o prêm mas quando eu paro ele, mas ok. Aqui uh, dá mais de 120% de melee damage, que causa mais ajuda a causar mais dano assim. Eu tenho o Violent, Violentes que é mais de 60% de toxina, mais de 60% de status. Uh, Tem o Rating Strike que dá mais de 60% de Slash e mais de 60% de punto, punto query que é perfuração, sim, o meu inglês é lixado e tenho o Fever Strike que mais de 90% de Toxina e Mining Strike que é uh, Slide Attack as mais de 90% de chance do Creative. Quer dizer, quando a gente faz um slide a gente ganha mais chance de de damage crítico Praticamente é isso que esse mod quer dizer. Eu vendo aqui, aqui na na, praticamente na parte só aqui baixo ao lado, né? a gente tem de speed 1.20 uh, de shunning, ghost, cost 5... Uh, praticamente não sei o que dizer, é muito é isso O shunning damage, que é o dano causado pela arma 1.5, mais duplicado, vai ser duplicado aqui pelos vistos. Uh, critical chance, chance de critico vai ser, é de 18%. Critical múltiple é de 1.6. Damage block é o dano quando se bloqueia. Se não me engano, acho que é 80% 85%. Desculpe o Leph attack, uh, também tá não consigo dizer, o, mas pronto, é de 2.251.1 uh, 258.1 que 17.1 é eu também não sei. Esse uh, Pint attack aqui uh, é de 2, uh, 2.000. 258 também, que é igual ao outro de cima, o estatutos é de 84%, o Alatec o ataque acho que é ataque total é de 2, 2258, o excesso de impacto aqui da arma praticamente é de 48.4, pencutiura de perfuração é de 126.7, slash corte é de 61.9, toxina é de 3, 330. E 30. Ah uh, e Blast que a é, que é explosão mais fogo e gelo é de 462.0 então pessoal, uh, eu vou demonstrar, eu vou aplicar a arma nos nos, greeners, nos inimigos que eu já tenho aí a fundo selecionado. Os inimigos já estão em nível 20, já está em nível máximo 120, deixa mostrar aqui a ouvir ouvir 120 eu vou tentar com os inimigos mais fortes né, não assim deixam me aqui só para a energia. Mas pronto pessoal, uh, espero que vocês gostem né, não se esqueçam de deixar aquele joinha para fortalecer, ajudar o canal aqui. Então vamos lá ter com os nossos amigos e vamos lá ver o que é que vai acontecer. Ok pessoal, aqui estão os inimigos, uh, 4, 4, 8, depois tem mais duas aqui, que eu pedi 5, 5. Uh, Sim, tem aqueles dois infelizmente né, mas pronto, aqui temos 4-4. Então o que é que vamos fazer pessoal, logo de começo eu vamos atacar né, como vocês podem ver. Pronto, temos um, danos gerais, toxina como podem ver em cima. Então se causar dano tá dando toxina, os inimigos ficam cegos também, que é muito bom. E vamos matar todos agora né, praticamente. Vocês podem ver que há é muitos, um, como se diz. Pronto, os números amarelos, agora esqueci o nome, já apanhei uma branca de números deles. Mas pronto pessoal, como vocês podem ver, estamos a causar muitos danos amarelos nos inimigos. Também é possível causar a parte de laranja, o dano laranja assim no inimigo. Então, isso está difícil. Mas pronto pessoal, como também vocês podem ver, a vida dos inimigos corre muito rápido também. Que é interessante para esta arma. Tanto dano de perfuração de corte vão estar sempre sendo aplicados. A galera, se eu quero ensinar a galera que arrebenta o rabo do cara. <risos> <risos> o gatinho é louco agora. Pô, vai, vai, faz, vai, faz, vai, vai, vai, foi. Não solta, bom. Segura bem. It's been a long day you, my oh, esse caiu, também caiu. Ok, pessoal. Esses erros acontecem de vez em quando. Uh, ok, vamos só... cá. Bom, este menos um e vamos acabar com os outros, né? Ó. Oh. Pronto, aqui temos esses também, vamos só dar um pouco aqui de chocotadas Olha, podem ver. Inimigos de nível 120. Como podem reparar pessoal, foi fácil, dizemos assim né. Teve, bom, deu os seus trabalhos, temos que ter cuidado, ponto de, posso dizer assim pessoal, tem que ter cuidado a usar esta arma. Porque também é um pouco de trashware, dizendo assim. Se a gente não conseguir partir o, o vidro, quitar nela. A gente não vai conseguir causar um dano, muito dano quer dizer. Aí por exemplo quando a gente ataca os... deixa eu voltar por aqui para tentar simular outra vez. né Para vocês terem uma noção de que vai acontecer. Normalmente pessoal, tem um, momento, tem um momento quando a gente ataca os inimigos, que a arma bate no chão. E se bater no chão dela, ela vai se partir. E quando ela se parte, ela, vai, ela aproveita para deixar os inimigos cegos. E essa parte é o suficiente para nós podermos contra atacar os inimigos com mais damage causando mais danos assim nos inimigos e matando-os o mais rápido possível. Como vocês podem ver, olha, bem, os inimigos por exemplo ficam cegos, a gente aproveita e ataca-los. Eu gosto muito disso porque pronto, eu gosto muito de usar essa arma, no, apesar de não ser a minha preferida, mas eu gosto muito dessa arma por causa disso da chance dela usando, tanto sendo usado com a Algarine, vamos conseguir deixar os inimigos cegos, é claro né, deixando os inimigos cegos podemos matá-los mais fácil, torna tudo mais fácil, então pessoal, uh, é meio simples esse vídeo, espero que vocês tenham gostado, não quero dar assim muito trabalho, se, pronto, tiverem uma build melhor para a nos deixem nos comentários, ou ali, pronto, mandem uma mensagem dizendo que tem uma build melhor, e talvez eu possa trazer aqui, apresentar para as outras pessoas, e não se esqueça pessoal, deixa o vosso gosto, e se inscreva no canal e partilha com os amigos também. Muito obrigado por acompanhar o Dark Gamer. E sinceramente peço desculpa mesmo por não ter trazido vídeo esses dias do Iframe. Uh, eu estou com uns problemas dizendo assim, né? Então depois eu vou tentar fazer um vídeo assim pedindo desculpa e explicando melhor o que é que tem que se passar uh, acontecendo aqui. Não se esqueça pessoal, se inscreva no canal e até a próxima pessoal.